Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje eu quero passar para você aí um aplicativo muito top. Para você que pensa em fazer modificação na sua Tita 160 ou de 160, vou mostrar nesse vídeo de hoje para você um aplicativo muito bom que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito. Vou ensinar você desde de quando você baixar o aplicativo até todas as funcionalidades deles, tá bom rapaziada? Deixa o like se você curtir E depois usa o aplicativo que eu tenho certeza que você vai gostar O aplicativo que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje É o Tuning Titan 160 e o Tuning Fun 160 Tem para outras motos também Tem como pra XRE, Bros, Pop 110, B125, Twister Tem para várias motos rapaziada O aplicativo é esse daqui que eu vou mostrar para você ó. Se liga só eu vou ensinar você a baixar esse aplicativo agora. Se liga só e eu vou voltar para você mostrando no celular que fica mais fácil para você entender. Então, família, é o seguinte: o aplicativo tem para Android, tá? para iPhone ainda não tem. Você vai clicar aqui na Play Store, bem fácil. Vai abrir a Play Store, você vai escrever aqui em cima: Titan 160. Aí já vai abrir todos os aplicativos para você: Ó, tem de Titan, tem de Fã, de Fã 150, tem de Start 160. Tem vários, ó, XRE, Bros, Twister Mas agora você vai baixar esse daqui, ó Titan 160 O meu já tá baixado, tá? Agora você vai vir aqui Ó, é esse aplicativo aqui, família, ó Se liga só Titan e Fan 160 Vamos abrir o aplicativo aqui Sem corte pra você ver como que funciona O aplicativo já abriu aqui Pronto Você clica em montar moto e aqui, família, como você pode ver Já tem a minha Titan 160 2022 E 2023, né? Que é igual É essa moto que você está vendo aqui, ó E dá para você trocar a cor De várias peças da moto Ó, o tanque Tem da cor prata, azul Cinza, branca Preta Vamos montar uma, uma cor cinza Aqui, ó Não, vamos, vamos montar azul, que é a cor que a gente queria na moto Azul a carenagem É que essa abinha Vermelha Vamos montar azul Vamos mudar a traseira também, colocar azul A traseira vermelha, azul Pronto Vamos mudar o paralama Azul também Mudar a carenagem do farol Azul Agora a moto azul, família Bem top Aqui a gente avança os adesivos da asa Vamos deixar da cor branca. Tem branca e preta. Vamos deixar branco. A faixinha. Vamos colocar azul também. Que é essa faixinha aqui. Para combinar. A seta. Tem seta normal. Seta fumê. E seta da Twister. Vamos deixar a seta da Twister. Nas duas setas. Seta dianteira e seta traseira. Opa. Passou. Seta da Twister. As rodas. Vamos deixar a roda preta. né? Tem várias cores para você mudar por exemplo vermelha mas vamos deixar da cor preta também preta as duas rodas pretas. pronto retrovisor vamos colocar o da f 800 né pronto retrovisor da f 800 escapamento tem esse tem o de lata polimete o dóri vamos colocar o um DORI azul para combinar a alça do garupa Vamos colocar da cor prata para combinar com o adesivo branco. O bacalhau, vamos deixar preto. O motor, deixa o motor preto também. Vou colocar um capacete chave aqui, ó. Protetor de carenagem, vamos colocar? Vamos deixar sem. E a tela de fundo dá para mudar também, família. Aí aqui você co consegue compartilhar, tá? E aqui você consegue fazer um bololô Vamos clicar aqui, vai aparecer uma propaganda Depois que já passou a propaganda, família Você clica aqui para ligar a moto ó. Ouviu o barulho? Vamos dar um bololô agora Corteiro, família, dá para você fazer um bololô Na moto E agora é o aplicativo da FAN é a mesma coisa Ó Vamos clicar aqui Fã 160 Abriu o aplicativo Agora a gente clica em montar a moto E essa aqui é a fã né A fã também se consegue mudar a cor do tanque Carenagem, traseira Paralama, farol Adesivo da asinha As faixas da moto ó Consegue mudar Seta da frente, seta traseira Roda dianteira, roda traseira Retrovisor, escapamentos, vamos colocar um, um dólar vermelho aqui, alcinha do garupa, bacalhau, motor e um capacete chave aqui, ó. Curtido família? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos e deixa o like se você gostou desse aplicativo, beleza? Eu não sou patrocinado por ele, estou apenas divulgando porque o aplicativo ele é da hora, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.